No vídeo de hoje vou adaptar a câmera ao frame e colocar o VTX no sítio. Por isso já sabem, se no final do vídeo gostarem, demonstrem, compartilhem com os vossos amigos e se não forem subscritos, é só subscrever e assim ajuda o canal a crescer. Já dei aqui um cano ajuste, que este fio estava muito comprido. Dei-lhe aqui mais uma volta em compensação este está muito curto aqui o do transmissor do VTX se tivesse este mais um bocadinho e aqui o da câmera menos não perdia nada mas está a funcionar na mesma já passei aqui o cabo que vai ligar o receptor do rádio aqui por dentro para ficar tudo mais aconchegado e o que é que falta aqui no Racing para ficar a montagem completa montar a câmera colocar o VTX no sítio a capota vai ser a última que eu vou colocar e porquê? porque eu vou precisar primeiro atualizar aqui o firmware e preciso ter a placa descoberta ora aqui na parte de cima já podemos ir tratando aqui do sistema o que é que eu vou fazer aqui? Para já vou já colocar a câmera. antes de colocar a câmera, eu fiz mais um furo auxiliar este aqui de trás é o de origem e eu fiz o segundo furo no de origem a quem for usar uma câmera com este formato dependendo da marca esta é uma marca branca mas por exemplo, a Foxeer, que é esta pequenina, que é a que vai levar aqui no nosso Racing, também tem câmaras com este formato. Ora, aqui é muito simples, é só chegar aqui, colocar ali na lateral, encaixou aqui assim, leva os parafusos, e aperta. Esta parte de trás fica muito perto da nossa controladora, fica mesmo justa, é o suficiente. Não é preciso estar mais afastado ou mais junto. Simplesmente é só aqui, chegar aqui e apertar e ficamos com a câmera no sítio. Simples. Mas como eu não vou usar este modelo. Como eu vou usar a Micro. Da Foxeer. Se vocês repararem, eu não tenho como apertar isto aqui. É muito largo. O que é que eu fiz? Vim aqui aos meus dois socorros. Meus dos pilares, peguei neste tipo de pilares, peguei no x cortei-o ao meio, e o que é que eu fiz a seguir, isto são os parafusos que vão apertar aqui a micro, o que é que eu fiz, cortei as cabeças, estes são os suplentes, estes parafusos são os suplentes, cortei as cabeças, depois de ter cortado, enchi com super cola, naquela cola rápida, e fiquei com este trabalho, se repararem tem aqui os tais parafusos, aqui dentro, vem que ainda tem nota se tem ali cola, tive que esperar dois dias para isto secar, porque a cola rápida, ela seca rápido, mas é se forem camadas muito finas, como tinha aqui muita cola, demorou muito tempo a secar, tive dois dias a secar estas pecinhas. O que é que eu faço com estas pecinhas? Chego agora aqui, oh, fica aqui a entrar, que é um mimo. Basicamente fiz foi uns acrescentos, Vou apertar isto, de se desapertar em andamento. Um ajuste. Ora, agora fico com este espaço, e o que é que este espaço vai fazer? Vou pôr aqui neste furo, eu não vou pôr no um furo de trás porque daqui para trás é muito maior, daqui para trás, tem mais distância. Se repararem, não sei se conseguem ver bem, mais ou menos esta parte aqui alinhada. Mais ou menos alinhada aqui a micro tem a traseira maior, mais comprida e isso já ia me bater na controladora não posso esquecer que este engate é para cima o que agora eu vou fazer é colocar isto aqui claro que ela aqui está um bocadinho até apertada demais vou estar apertada assim só entra a ajustinha agora é só centrar isto nos buracos o que é que eu vou fazer vou usar os parafusos aqui de plástico se eu notar que os parafusos vão estar sempre a desapertar, vou passar para os de metal. Mas primeiro vou-lhe meter aqui uma porca. E porquê é que eu vou meter a porca? Porque os parafusos são muito compridos e ficam metade cá fora e claro assim não aperta. Assim, se eu lhe meter uma porca, acaba, já está apertado. Ainda não está a 100%. Depois tenho que dar um aperto final. Fazer o mesmo do outro lado. Oh, ficou aqui 5 estrelas. Ficou aqui bastante impecável. Ficou ao centro do frame. E dentro. Como veem está dentro do frame. Se tiverem algum acidente e baterem. A primeira coisa que vai bater é ao frame e não a câmera. Porque no meu outro frame eu já parti as lentes da câmera. Assim fica protegido. Oh, Nota-se que até ficou bem presa. Vamos tentar apertar ao máximo. Depois, se chegarmos aqui, a vantagem disto, por ter assim encaixe é muito mais fácil depois desmontar e montar para manutenção. Olha, encaixou. Agora colocar isto no sítio. Isto aqui à frente fica tudo aqui dentro, arrumadinho. Se conseguem ver. Depois, temos que conseguir fixar aqui o VTX em algum sítio, eu estou a pensar em metê-lo aqui assim, nesta zona, eu não sei se vos falei mas aqui o VTX que é o transmissor de vídeo, tem, tem aqui um botãozinho e este botão serve para quê? Para configurarmos o transmissor, aqui temos o ecrã para ver em que canal é que está e em que frequência e qual é a potência que ele está a usar e depois aqui a gente controla e assim como está por baixo, não com o dedo consegue ir mudando os canais sem qualquer tipo de problemas eu tenho aqui um bocadinho de esponja pode usar mesmo só esponja e depois usar fita cola dupla face e colar de um lado o que é que eu vou fazer, eu vou proteger aqui esta zona para poder encostar o VTX aqui que está muito comprido, tem que cortar O VTX a antena ficar aqui encostada e não se esqueçam que isto é carbono, só alguns fios descarnados ou a placa encostar aqui pode queimar. Nunca se esqueçam disso e fica aqui bem aconchegado. Agora eu vou tirar aqui a antena. teria a antena, há mais uma coisa, nunca liguem o vosso drone sem a antena no VTX, senão estão a queimar o VTX eu até consegui passar por aqui a antena consegui passar aqui a antena e porque é que eu estou a passar por aqui a antena porque assim ela fica já aqui ao alto e não tem tendência em bater nenhuma das hélices porque depois vão estar aqui as hélices a passar se por acaso uma das hélices bater nisto corta a antena e ficamos sem vídeo Ora, eu agora de alguma forma tenho conseguido apertar aqui isto não sei como mas vou ter que conseguir Ora, e porque é que eu mudei daqui para aqui porque provavelmente eu vou passar aqui uma uma cinta a fazer aqui esta volta apertar aqui assim nesta zona por isso é que eu tirei daqui do centro agora ver se eu tenho aqui alguma coisa que consegue passar e apertar Ora está, mas eu não gostei ainda muito do aspecto final. Na parte de baixo ficou assim. Na parte de cima está assim. Não gostei muito do aspecto. Futuramente irei trocar isto por outro tipo de, de fixação mas pelo menos tenho aqui o ecra visível sem estar nada a estrovar ou arranjar cintas destas mais finas para conseguir passar ali e ficar um melhor trabalho agora de resto agora é ligar a nossa câmera claro depois disto tudo montado há sempre alguma dificuldade a conseguir encaixar tudo por causa de termos isto cortado os fios muito justos e, e para ficar tudo bem arrumadinho começa no final a ter algumas dificuldades em, em fixar todos os componentes. Supostamente agora vamos apertar isto. E ainda não vou dar o aperto final porque eu vou ter que tirar a parte de cima para depois fazer a atualização da firmware. Agora eu vou fazer aqui uma pequena operação para proteger melhor aqui a antena do transmissor vídeo. Aproveitar um bocado de, daquelas cintas de aperto, colocar por dentro, por aqui na antena e passar para a parte de baixo, tentar encaixar aqui para a parte de baixo, a ideia é isto ficar mais rijo e manter-se sempre em pé. Calor. Assim ficamos aqui com a antena mais irta, ficamos aqui com a antena mais direita, fita de velcro, daquela macia e da áspera, vão colocar aqui embaixo uma tira da áspera, Vão fazer o mesmo, mas com a macia na bateria, por causa do Moto racing eu tenho dos dois lados. Eu tenho aqui a macia, aqui fica aquela aspra. depois é só pôr a bateria aqui a meio, pôr aqui a proteção do chão, dos impactos, agora isto tem que ficar justinho, depois é só dar aquilo aperto. Aqui, chego aqui e é só. então a ver se eu tirar o selo. Vai estar sempre assim a apitar por causa do era Por isso mantenham o selo até a alteração do era Como veem as hélices passam muito perto. Aqui desta zona. Imaginem aqui a antena, isto se bater aqui na antena, corta a antena. Eu já cortei uma antena de um transmissor por causa dele de andar solto. É só colocar as hélices, não se esqueçam de só vamos colocar as hélices depois de estar configurada e testada. Só aí é que vamos colocar as hélices. Porque as hélices são muito perigosas. Um conselho, nunca coloquem as hélices no drone antes de ter a configuração toda feita irem para o terreno voar pode vos acontecer isto como estão aqui a ver agora claro que já passou mais de meio ano e já não se nota muito mas mesmo assim tenho uma cicatriz daqui aqui mais ou menos esta zona entre os meus dois dedos isto foi uma hélice que me cortou mesmo esta zona por isso podem ver bem o estrago que isto faz Isto tem que ter muito cuidado por isso eu só aconselho usarem as hélices só quando forem para o terreno na altura de configuração nunca colocar as hélices porque as hélices são fáceis de colocar é só colocá-las aqui e apertar e está feito dá-lhe um pequeno aperto e está feito e quando é para configurar não custa nada chegar aqui tirar as hélices e assim não estamos a pôr em perigo ninguém que esteja à nossa volta nem nós temos aqui o nosso menino todo montado Falta só o receptor do rádio. E no próximo vídeo vou tratar o receptor do rádio. E começar nas configurações. Por isso, até já.